E aí, gente profunda, se você tá aí me escutando, se você tem uma vida adulta, provavelmente você já foi dormir assim, moído, né? Porque a gente trabalha muito, a gente tem muito perrengue pra resolver durante o dia e às vezes a gente se sente completamente desvitalizado, às vezes a gente se sente assim, completamente destruído, né? Quando chega a hora de dormir. E aí a gente não entende por que, que no dia seguinte se dá uma sequência de coisas ruins acontecendo, né? de coisas negativas. Por quê? Porque você não se preparou antes de dormir. Então, a preparação antes do sono é um ritual diário se você quiser zerar o cronômetro de um dia ruim. Porque senão a gente entra numa sequência de dias ruins e pode vir assim uma queda brusca de energia. Depois, essa queda brusca de energia baixa a imunidade. Com essa baixa de imunidade, você pode ter vários tipos de problema, pode vir uma doença, você pode ficar deprimido, né? Ficar num estado depressivo. Então, é, é muito importante a gente encontrar força ao fim de um dia difícil para se preparar para dormir, para dormir bem, para zerar o cronômetro nesse dia difícil, aprender o que tinha que aprender com as situações que viveu e no outro dia recomeçar. Né, o, o momento do acordar, o momento do despertar do novo dia é como se fosse um reset no que aconteceu. E é um momento para começar de novo. Então todos os dias a gente tem a oportunidade desse recomeço. Né, a gente põe o celular para despertar, a gente põe o relógio para despertar e se ele tocar, nossa, que legal, acordei, estou vivo. E estando vivo eu tenho uma nova oportunidade, então vamos lá. E aí a gente recomeça né, todo dia. Só que se a gente não se prepara para dormir, a gente já acorda na vibe de um pesadelo, a gente já acorda na vibe de uma noite mal dormida. Às vezes a gente nem consegue dormir porque está com insônia. Então, o que eu vou te ensinar aqui vai te ajudar a ter uma boa noite de sono para zerar o cronômetro do dia ruim e começar o seu dia seguinte né, numa, numa nova energia, diríamos assim. Você vai usar essa erva, que eu já vou falar daqui a pouquinho, Tá? É, dentro do dentro não, embaixo do travesseiro. E eu vou ensinar uma técnica aqui para você colocar ela embaixo do travesseiro e isso vai te ajudar a dormir bem, a ter um sono tranquilo, reparador, relaxante. Eu tenho certeza que você já teve algumas noites assim na sua vida que você dormiu ali 8 horas e parece que dormiu um dia inteiro, que você acordou completamente bem, renovado, reenergizado. Então, é importante a gente falar que na, na fitoenergética uh, as plantas elas têm um papel diferente da fitoterapia, porque as, as pessoas estão muito acostumadas né, a conhecer um pouco de fitoterapia, porque a fitoterapia é milenar, ela começou lá na China antiga, milhares e milhares de anos atrás. E sabe como que os chineses faziam para saber se uma planta era boa ou não? Eles davam para os prisioneiros, porque daí se morresse não ia fazer falta no mundo. Olha isso, gente. Os chineses faziam experiências com prisioneiros, com escravos que estavam presos, com rebeldes, né, com pessoas que estavam lá à margem da sociedade. E aí eles faziam, então, experiências com plantas para saber se uma planta era venenosa ou não. Eles ministravam algumas doses se a pessoa continuasse viva, se ela apresentasse melhora numa doença. Então, podia ser usada por todas lá do, da região. Era assim que era feito. E como a fitoterapia é milenar, ela é muito conhecida, muito difundida, né? Já há milhares de anos. A fitoenergética, ela acabou de completar 20 anos de existência, né? Então, que começou a pesquisa. Então, sim, já faz tempo, já tem muita pesquisa, muita testagem. Milhões de pessoas já foram transformadas pela fitoenergética. Tem o livro que é um best-seller incrível. Ele está muito tempo entre os mais vendidos, né? Na área das terapias naturais. A fitoenergética é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa de cura. Então, ela, ao longo desses 20 anos, ela conquistou muito respeito. Mas ela ainda não é conhecida assim no mundo inteiro, por todas as pessoas, né? Não é tão popular quanto a fitoterapia. Então, é normal acontecer uma confusão. E para isso, eu quero esclarecer que a fitoterapia atua no nosso corpo físico, a fitoterapia atua organicamente, quimicamente no nosso corpo, enquanto que a fitoenergética atua nos pensamentos, sentimentos, emoções, porque a fitoenergética vê o ser humano como um conjunto de energias e frequências. E ela encontrou na natureza 118 plantas que repõem a energia que a gente perde todos os dias. Quando a gente se estressa com alguém, quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente está chateado, magoado, triste, arrependido, frustrado. Então, tudo isso não é compatível com a nossa energia original. Nossa energia original é uma energia de saúde, de amor, de harmonia, de respeito consigo mesmo, de autoestima, de luz, de equilíbrio. Essa é a nossa energia original. Quando a gente se estressa, quando a gente fica mal, quando baixa a nossa imunidade, a gente está muito distante do nosso equilíbrio. E a fitoenergética, ela ajuda a restaurar o nosso equilíbrio, ela ajuda a trazer de volta o equilíbrio dos nossos chakras, dos nossos centros de energia. E com esse equilíbrio, a gente restaura o nosso campo de energia e ele se torna incompatível com a doença. Então, a fitoenergética atua nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, no campo de energia espiritual, restabelecendo né, essa, esse processo curativo, restabelecendo essa cura, e transformando completamente a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente sente, as nossas emoções, a nossa vibração e coloca energia alta frequência no nosso corpo. Tanto que a energia se torna incompatível. Ela não tem, a energia da doença ela não tem mais compatibilidade com o nosso corpo. E tem uma planta que pode te ajudar muito né, nessas questões de não dormir por conta de preocupação. Porque a preocupação normalmente tem a ver ou com a vida financeira ou com problemas de relacionamento e é exatamente nesses pontos de energia que essa planta atua. E essa planta é a Pariparoba. Cientificamente o nome dela é Potomorphe umbelata, que é em latim né, é difícil de falar. Então, você pode chegar na farmácia e pedir por esse nome científico, mas se você falar Pariparoba, é uma planta bem conhecida aqui no Brasil. O que, que ela faz de acordo com a fitoenergética? Ela calma os instintos, diminui a fúria, elimina o machismo e a hiperatividade. Então, né, quem tem em casa pessoas muito machistas, eu falo pessoas, tá? porque às vezes tem mulheres que são machistas. Tá? Então, é importante você ter certeza disso. Saca pari na pessoa machista, ok? Então, elimina o machismo, a hiperatividade, ajuda a relaxar e evitar o estresse físico. Então, depois daqueles dias é, exaustivos, que você ficou exaurido, que você trabalhou demais, é, pari vai te ajudar. Elimina a mesquinharia e o materialismo excessivo e valoriza a família, a moral, a ética e ajuda a ter conduta integrar. Então... Você pode usar a pariparoba se você reconhece que você tem algum problema assim, e você pode também ministrar a pariparoba para os seus familiares, OK? E aqui para a gente colocar embaixo do travesseiro e não ter nenhum problema assim de ficar pinicando. Eu não sei se essa expressão é só aqui do Rio Grande do Sul ou no resto do país também. Gabi, em São Paulo se fala pinicar? Fala sim. Em Rondônia também, Também, viu? Temos aqui é quase uma convenção da ONU. Assim, é uma coisa. Tem gente de todos os estados, né? Então, eu sou gaúcha, a Nath é de Rondônia, o Gabi é de São Paulo. E a palavra pinicar é uma coisa que fica, né? Espetando a gente. Então, pra para pariparoba não ficar te espetando, porque mesmo que você coloque embaixo do travesseiro, pode ser que você coloque a mão assim e fique incômodo. A gente vai preparar um sachê. De pariparoba para colocar embaixo do travesseiro. Então, você vai pegar pedacinhos de tecido, mais ou menos uh, 10 centímetros por 10 cm, 10 por 10, 8 por 8. E você vai colocar um pouquinho de pariparoba no centro. Quando eu falo pouquinho, é pouquinho. E nesse caso aqui, a pariparoba tem uns pauzinhos, sabe? Que pode uns toquinhos que pode pinicar você. Então, aqui eu coloquei bastante planta, até, pra você conseguir enxergar aí no vídeo. Se eu coloco muito pouquinha planta, não dá pra ver. Mas pode ser menos, tá? Porque a fitoenergética, ela utiliza pouca planta na formulação. A gente só precisa copiar o DNA da planta, não precisa aquele monte. E aí, pra fazer o sachê é muito simples. Você vai pegar o tecidinho, e vai unir duas pontas, assim, ó, formando um triângulo. Quando você formar o um triângulo, você vai unindo as outras pontinhas e forma uma trouxinha, como se fosse um mini ovinho de Páscoa, assim. E aí, você passa uma borrachinha, que é uma borrachinha daquelas de cabeleireiro que eles usam para fazer penteado, tá? Em qualquer casa de cabeleireiro você encontra. Ou você pode fazer com barbante, uma linha de crochê ou de tricô, que você tiver em casa. É que eu gosto das borrachinhas. Arrebentei a borrachinha, né? Vamos começar de novo. Que bom que na vida a gente pode começar de novo, né? Então, temos uma borrachinha aqui. Vamos passar de novo. Aí. E aqui tá o sachêzinho. Eu vou fazer quatro, para vocês verem bem como é, ó, une as pontas, forma um triângulozinho. Aí vai unindo aqui, forma uma trouxinha para não deixar escapar nada. Quem é artesão me perdoa, tá, que artesão são bem mais habilidosos. Eu também sou artesã, também já fui, só que faz muitos anos que eu não pratico artesanato, então a gente vai ficando sem prática. Olha que bonitinho o sachezinho. E aí, temos sachê aqui para dormir quatro dias de boas, tendo um sono reparador. Eu sugiro que você faça pelo menos sete dias e você troca todo dia descartando em lixo normal. E claro, não dá para usar esse sachê sem fazer o processo de energização, que é muito importante. É tudo na fitoenergética. A gente chama esse processo de fitoalquimia. E sem ele, não funciona. Sem esse processo de fitoalquimia, a energia da planta não vai funcionar. Então, aqui temos os quatro sachezinhos. Olha que bonito. Que amor o sachezinho. E quem é bem caprichoso, né? Assim como eu, os virginianos que gostam dos detalhes, pode cortar esse excesso de tecido e deixar ele menorzinho. Mas se quiser deixar maior também, não tem problema. Agora, nós vamos energizar o sachê. A gente coloca aqui. E você vai esfregar as mãos um pouquinho para dar uma aquecida nos chakras das mãos, colocar sobre os sachês e você vai fazer a oração da sua preferência. O que você quiser, tá? Pai Nosso, Ave Maria, Mantra, Dancinha Xamânica, Ponto de Umbanda, Hino da Igreja, qualquer coisa que conecte você com a sua fé, porque isso é uma coisa muito particular. Né? A fitoenergética é vinculada à natureza. E a natureza foi feita por, pelo Deus criador de todos nós, né? foi ele que fez, então, a, a fitoenergética se conecta a tudo aquilo que é divino, certo? Porque ela vem da natureza. Aí você usa a conexão de fé que você escolheu para sua vida, que você gosta. Ah, mas eu sou ateu, eu não gosto de me conectar com religião, com nada faça uma gratidão, agradeça a vida dessa planta. Então, tá? agradeça a energia que tem na planta, agradeça a vida que tem nessa planta. Uh, se você é espírita, pode fazer um passe. Se você é reikiano, pode colocar símbolos de reiki. Você pode falar uma frase também, que é da fitoenergética, como se fosse um mantra. Eu abri meu canal de cura. Você pode usar essa frase. E pronto, tá energizado. Fica um minutinho, dois minutos. É muito bom fazer isso. Você vai querer ficar mais tempo sentindo essa vibração. Agradece. E seja feliz na sua noite de sono lá com seu travesseiro, tá bom? O livro de fitoenergética, ele está disponível na nossa loja, caso você queira adquirir. Porque aqui eu falei só da pariparoba. Imagina as outras 117 plantas que tem aqui e que podem te ajudar. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Você clica e você pode adquirir esta maravilha aqui. E o livro Código da Alma também, que fala sobre... O, as causas secretas das doenças. Então, você pode descobrir a causa emocional de um cálculo renal, a causa emocional de um problema no coração, a causa emocional uh, de um problema no útero, a causa emocional de uma enxaqueca. Então, esse livro fala de, de obesidade, ele fala de endometriose, ele fala de síndrome do pânico, de mal de Alzheimer, ele fala de mais de 100 tipos de doença e a relação do nosso emocional com a doença. E a fitoenergética traz né, as 118 plantas que você pode utilizar para tratar essas doenças. Então, é uma ótima dupla. Se você quiser adquirir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.